Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é o sexo depois dos 40 anos. Pra você, melhora ou piora? Não sei, mas hoje eu vou te ensinar como torná-lo melhor ainda. Essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre se o sexo depois dos 40 anos melhora ou piora. E o resultado foi bem equilibrado. Então hoje eu quero trazer aqui pra vocês os prós e os contras do sexo depois dos 40 e também o que você deve fazer para torná-lo ainda melhor e mais prazeroso. Com o passar dos anos, nós nos conhecemos melhor, conhecemos melhor nosso próprio corpo, aprendemos a, a saber o que nós realmente gostamos e o que nós não gostamos. E isso se chama autoconhecimento. Com o tempo, também aprendemos o que fazer e o que não fazer. Aprendemos a conhecer melhor o nosso parceiro ou parceira e dessa vez podemos tornar a relação e o ato em si ainda melhor. Isso se chama experiência. Porém, tem outro lado também. Com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, o nosso corpo muda. A nossa produção de hormônios também muda. A secreção de hormônios é, sexuais diminui, como por exemplo a testosterona. E isso traz consequências. Para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso metabolismo. As consequências disso é diminuir a nossa vontade, diminuir o libido. E as consequências no corpo também interferem na parte psicológica, mental. Com o metabolismo mais lento, mudanças no corpo, preocupações, ansiedades, também interferem na nossa vontade. Isso gera uma autoestima mais baixa, que consequentemente gera insegurança. E dessa maneira, não sentimos a mesma vontade e também não aproveitamos como poderia aproveitar, como se se aproveitava antigamente. Então, há seus prós e seus contras, sim, depende do que você está cultivando melhor. O que, que isso significa? Significa que mesmo depois dos 40 anos, você pode voltar a ter tanto vontade quanto qualidade do sexo aos 40, melhor do que era aos 20. Com você se cuidando, fazendo exercício físico adequado para a sua idade, tendo resultado, emagrecendo, se tornando mais saudável, melhorando o seu condicionamento físico, você melhora o sexo em todos os quesitos tanto físico quanto emocional e você volta a ter ainda mais vontade tanto a parte hormonal quanto a psicológica pode ser melhorada através do exercício físico do autocuidado da entrega de você para você mesmo onde você pode ter resultado emagrecer e se tornar mais sexy é atraente para você mesmo. Você se olhar no espelho e gostar do que vê. E dessa maneira reflete em todos os seus relacionamentos. Tanto nos relacionamentos com seu parceiro, quanto nos relacionamentos com toda a sua sociedade. Por quê? Porque você se torna mais seguro. Temos vários tabus para quebrar nesse assunto. Sexo é bom, sim. Também para quem é casado, tanto para homem quanto para mulheres, então temos que falar mais desse assunto com respeito. Visando a melhoria na sua qualidade de vida social, física e emocional. Então, se teu corpo te atrapalha na hora do sexo, você se sente inseguro, insegura por causa do seu corpo, sua autoestima não tá legal, entra no meu Instagram que lá eu trago conteúdo como emagrecer, se sentir melhor com seu próprio corpo, mesmo depois dos 40 anos. E se você tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto, ao emagrecimento, ao autocuidado depois dos 40 anos, me chama lá, conversa comigo, traz a sua dúvida para que eu possa possa trazer como novos temas aqui para você. Um abração e até a próxima.